Vanessa? Ei, ei, amor. Calma, calma. Tá tudo bem. Onde eu tô? Ei, ei, ei. Não tenta levantar, nem fazer movimento brusco. Se você precisar de qualquer coisa, me fala. Eu tô aqui. Vanessa, o que aconteceu? Tá tudo bem. Hein? A gente conseguiu chegar no hospital, amor. E o Bento? Tá com as enfermeiras. A doutora Jane já chegou, fez a consulta, o exame, ele tá... Perfeito. Como ele é? Coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Se existe um amor maior do que o amor de mãe, eu te conheço. no caso, somos duas mães, né? Amor em negro. Vanessa, eu quero pegar ele no colo. Eu esperei todo esse momento. Você vai juntar para a primeira mamada Ele está com a sua mãe. Ela não tira o olho dele. A minha mãe. Acredito se quiser. <risos> ela já pediu perdão umas mil vezes. Ai, ela tá aqui pra falar com você também. Pago logo, logo se fala que eu sou com a sua mãe. Com licença que tem alguém aqui famito querendo mamar. Mãe, É o meu filho? Sim, querido. Ah, lindo, forte. Esperto. Então, sem ser lindo. É o nosso filho. Muito obrigada, meu amor. Como pode acontecer o momento mais lindo da minha vida? Esse é difícil, amor. Te amo, mãe. Clara, minha filha. A mamãe precisa te pedir perdão. Mãe, para com isso. <risos> Filha, eu fui um monstro. Eu sei. Pensar que eu desejei a morte desse... desse Mas hoje, filha, ao pegar essa criança na mão, eu... não pude perceber o quanto que ele precisava da gente. Quanto que a gente... quanto ele é dependente da gente, filha. E aí eu só pude pedir perdão a Deus, minha filha. A Deus e a vocês por ter feito o que eu fiz. Olha, o Beto não sabe, mais. Ele não chegou, ele já transformou minha vida de uma maneira, filha. Eu só quero que você me perdoe. Você me perdoe. Mãe, mãe, para com isso, vem cá. Te amo, filho, Tô bem. Olha, três gerações. Avó, Mãe e vento. Essa aqui vai ser uma família que vai ensinar muito mundo o que é amor. Nesse momento mais lindo do mundo eu merecia ser eternizado uma foto, né? Ah, licença que foto Ótimo Não seja por isso Deixa que eu bato Peraí. Porque antes de ser médica Eu sou uma excelente fotógrafa Eu sou apaixonada por fotografia Sorria Isso sim É a foto de uma família Uma família feliz E quem não enxerga isso saiba. Eu o que é família Né, gente? Ai, ah, é outra, mais outra, gente. Agora é preciosa é. é <risos> te olhar. and stones, <risos> they may break these bones the of us Você andou, hein? Como eu te procurei, Silvio. Não foi um, dois, três anos, não. Foram décadas. Foi muito tempo te caçando, olhando no rosto de cada pessoa que eu encontrava na rua. Só uma tentativa de esbarrar com você. Sinto muito. Eu. eu a minha família, sabe? Nós tivemos que ir embora depois daquele escândalo, sabe? É. Eu, eu... eu, eu... Você tem que entender que eles ficaram com muita vergonha. E vieram pra cá. E aí eu... Eu aqui na serra, refiz a minha vida. Quando eu soube uma pista sua, eu vim atrás de você. Eu até encontrei a sua mãe. Sabe o que ela me disse? Que você tinha morrido. Você é besta, irmão. Te dizendo, ela disse que você tinha sido vítima da meningite. É, eu achando que você estava morto, só me restou voltar. E meses depois eu descobri que tinha engravidado uma menina. Não era bem o que eu queria, mas eu acabei voltando. Voltei. Ficamos juntos. Me separei, casei novamente. Mesmo sendo infeliz, eu... eu fiz o que todo mundo dizia que era certo. E em 87... veio a AIDS, né? Todo mundo dizia que era doença de bicho. Eu, com medo... covardemente, me casei novamente. Anos mais tarde, eu, eu fui pai do Edgar. Faz dez anos que eu me separei da, da mãe dele. Eu vivo essa vida dupla. Escondido. Camuflado. Infeliz. Eu... Como eu te disse, eu, eu, eu sinto muito. Era, um, era uma época difícil. E logo depois veio a ditadura, perseguição, censura. E, e ainda hoje eu vejo e me lembro daqueles tempos do campo de concentração, em que eu às vezes tinha que dormir no chão, frio, molhado, sujo. E ainda tinha que comer comida estragada para não morrer de fome. Eu Eu sei quanto foi difícil pra você. É. Foram... Tempos difíceis, né? Mas... Quis o destino que fosse assim. Não era pra ter acontecido nessa vida. Quem sabe na próxima. Olha, eu... Mesmo pedindo desculpas, eu, eu tenho que dizer que eu estou feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz em te ver de novo sabe Eu prometo que eu vou fazer seu filho feliz Seu menino vai ser feliz, eu prometo Eu prometo, olha Mas é muito bom Te ver É muito bom olhar nos seus olhos outra vez É verdade Eu estou feliz em te ver aqui pra dizer que nesses quase 50 anos não teve um dia sequer que eu não tenha pensado em você mas é outra vida né é outro tempo me promete uma coisa Prometo. Ele ele não sabe que eu sou igual a ele. Mas eu acho que tá na hora de eu abrir o livro da minha vida, né, para ele ler. Não, eu sei. Eu vejo isso quando eu retornar, tá? Férias, Jarbas. Eu tô de férias. Se não conseguir resolver, você me liga. Se eu não atender... Vou lá. Resolve aí. Meu embarque, tá? Beijo. Tchau. Férias. Tô precisando. Muito. Que bom. Bom dia. acabou o programa Então, olha só Mas eu vou ficando por aqui Mas amanhã eu vou estar aqui fielmente com vocês A gente vai fazer uma receita maravilhosa De um frango crocante Com uma farofinha que vocês nunca comeram Tá bom? Então, aquela coisa, né? Não existe frango sem farofa, né? E me também que a entrevista Da ps psicoterapeuta É... Valéria função, tá aqui com a gente. Ah, e também não posso esquecer, né, que também vai estar aqui o tatuador, o Celinho Lira. Aí, gente, será que eu vou fazer uma tatuagem? Tô corando, ó, tô criando coragem, tá? Então, assim, eu tô pensando em fazer até um golfinho na virilha, mas assim, vamos deixar pra amanhã. E lembrando também que o nosso quadro musical é o... É o... Ai, ah, é grupo Curtição Jovem, olha, essa galera gosta maravilhosa Vai cantar vários louvores aqui pra gente. Então, ó, amanhã tô aqui de volta, tá bom? Beijo! Super top, fica aqui, mas amanhã a gente volta. <risos> você é maluca, doida? Vamos que a Vã já estava esperando lá fora, tá? Ainda bem que você já tá maquiada, porque maquiar naquele lugar é uma loucura, tá o é muito quente, você já está perfeito. Martinha já foi! Já pegou as coisas dela, que já. A gente parte, parte pra onde? hoje é dia, hoje é dia de escola Estamba. samba hum. Beijoada, meu, saí lá na quadra, linda, bela, ó Só na famosura <risos> E eu já cantei a pedra, hein, você só tem uma gravação Então, ó, fez, saiu o que saiu, ó, que nem saber E partiu! Tá, ah, vamos, mas vem cá. Cadê o Otto? Cadê o resto do povo? O resto do povo já tá todo mundo na van Só o Otto, claro, que deve estar no seu escritório, fumando um belo do um charuto, com um copo de uísque, Ai. fechando vários contratos milionários. Ó, eu vou lá chamar a Martinha, tá? Tá. Fica pronta. Olha, olha. Então quer dizer que é hoje, Salomé? Né? Sua primeira vez? Ai, quem dera, né, Otto? Minha primeira vez foi na carroceria de caminhão de tomate com meu primo. Isso, 1900. O programa, Salomé, fã do programa. Ai, desculpa a cabeça daquela pessoa. Ai, mas olha, depois de tantas tentativas, frustrações, acontecimentos. Hoje ele vai sair. Vai sair. Na verdade, o Ariel já até falou comigo que tá ficando muito bom, mas não vi nada ainda. Ai, vai ficar incrível. Você vai adorar quando, sabe, ficar tudo pronto quando estrear. Eu tô indo pra externa agora. A gente se encontra mais tarde, né, em casa? Pontualmente pro jantar, tá, Salomão? Hum, então tá bom. Pensei numa uma brincadeirinha pra nós dois. Ah, é? Então me conta. Hum. Quem você pensou? <risos> Adam vagabundo, mas não precisa ser assim nessa hora. Pode ser o Cavaleiro é vagabunda, sabe? Tá querendo fazer uma coisa, sabe, bem gostosa assim? Ah, é? Uhum. Então, tá ó, eu vou pedir pra Cida fazer um macarrão bem gostoso pra gente, tá? Hum, delícia. Eu vou chupar macarrão todinho, sabia? E depois, hum. sabe o que eu vou fazer? O quê? Fala. Não. Eu vou chupar o molho, né, Otto? Tá, depois gente... o macarrão é um molho, né? <risos> e Jardel? Hum. Vem cá, vamos conversar. E aí você? Hum. Você acha que é muito pouco, não? Só uma mala? Não. É melhor levar duas. Não, só uma dá. Tem certeza, Jardel. Olha só. A gente vai pro Nordeste. Oh, eu tô muito feliz, sabe? Que a gente vai viajar junto. Eu só ficaria mais feliz se os meninos pudessem ir com a gente. Já tem tanto tempo que a gente não viaja junto, sabe? Que a gente não faz nada assim grandioso juntos. Tô com saudade. Eu acho que você tá sendo um pouco. Hum. Sei lá. Injusto com eles, né? Ontem mesmo, o Ian e o Marcos jantaram aqui. É, mas. Mas o Rafa não veio. Mas meu bem, ele tá cuidando do pai dele, né? Ah, eu sei, Jadel, eu sei. Eu só, só tô querendo dizer que, sabe, tem tanto tempo que a gente não faz algo os quatro juntos, sabe? Eu, Marcos, o Ian, o Rafa. Eu, eu não quero que as responsabilidades da vida acabem afastando a gente, sabe? Eles... Eles são os meus verdadeiros amores. Ah. É, eu também acho muito bonito isso que você acabou que você, é, é de é. falar. Acho lindo. É lindo mesmo é. essa amizade. É. E, e eu, hein? Eu sou o quê? Nessa história aí, eu sou o quê? Você? É. Você... você é o meu... meu cabeludão tá De braços fortes E quando me abraça eu me sinto a pessoa mais protegida desse mundo Tá é. bom pra você? Não tá bom não Ué, por quê? Quer não, não. Assim, é. não, não. Ah. Não, não. seguir a estrela Quer sentir o vento Pela fé Meu o vento Me falar Deus, continua, sente se continua, a gente não sai daqui né? uhum. Olha, já deu. Peraí, calma, olha só. Isso que você tá pensando, eu tô pensando também, tá? Vamos deixar pra fazer lá no Nordeste, nas terras nordestinas, vamos. Deixa eu terminar de arrumar as coisas. Já deu, você tá ficando com perigo, vou mais onde você já já. Ai, cansado. Caraca, eu tô morto. Não consegui nem levantar pra tomar uma ducha agora acho que eu não levantei dessa cama ainda porque, Bruno, meu Deus, eu tô morto, eu tô com fome. Mas aquela fome pós-sexo, sabe? Aquela fome que a gente sente depois que a gente fez um sexo muito bem feito. foi o melhor sexo da vida, porque eu tô morto de fome. <risos> <risos> daqui a pouco também tem que estar na emissora, porque o Otto já me convocou. Não! O Otto vai esperar. A gente ainda tem aquele outro assunto pra resolver. Qual assunto? De trocar a cortina da sala? Bruno, para, ó. eu tô falando sério com você, é sério, amor. Você sabe que eu quero, com você eu quero, é sim. Não, Bruno, mas vai querer, não é só questão de querer, a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, é muita coisa envolvida, olha aí vizinando, por exemplo, usa isso como exemplo. Gente, a Mirth, tadinha da criança, fica perdidinha. Tudo bem, mas Ives e Nando são separados, é outra coisa, é diferente. Ah, claro. Não. E você acha que você tá nos meus planos e nos seus. Quer dizer, nos meus até tá, mas nos seus planos tá ficar velho do meu lado, você jura? Hum. Que bobeira. Mas é sério, Bruno, tô falando sério. Você acha que você vai ficar tá grisalho, com esse corpo todo. Escultural. Ah, bem assim, sabe? Um coroa enxutaço com essa boca gostosa. Para de fazer essa cara de safado e você vai estar tá comigo. Você vai estar tá com você, com certeza, Bruno. Com certeza! Não, para de bobeira. Ah. Ouve o que eu vou te falar? Ah. Eu nunca te falei isso porque eu acho que eu tenho vergonha. Mas... O que? Para de olhar pra minha cara. <risos> você é, é meu coração batendo fora do peito. Acredita nisso. Uau, meu deus, nossa, eu deixei sem graça, eu deixei Ian sem graça, não acredito, ah, deixou, mas Bruno, olha só, isso é de verdade, isso é a sua verdade, yeah, eu tô aqui pelado, literalmente, depois de ter feito esse sexo gostoso, ah. para te mostrar que eu não sou perfeito, que eu... É, você é assim, Bruno. Eu te acho perfeito. Hum, muito perfeito. Eu não sou perfeito. que eu te amo com as suas perfeitas imperfeições também. <risos> Mas a beleza é capa de revista. Eu quero só um amor sincero. Te é. amo. Então, olha só. Diante de tudo isso que você falou, diante de tudo, tudo, tudo, tudo isso que a gente está vivendo, eu aceito. Eu quero. É sério? Sério, tô falando sério, tô falando sério. Não, dar pera, dar calma! Um calma. Liga depois. Depois a gente tá funcionando agora. Deixa eu ligar o <risos> outro adiantando. Tá. A gente tava fazendo nada. Só que a gente agora vai começar o segundo round da Rena. Tá preparado do fight? Tá. I stumble through Hum, mentira, que eu vou ter um show particular só pra mim agora, baby. Só não vale tocar. No máximo é só colocar um dinheirinho na cueca, tá bom? Ih, Calma, que eu vou procurar um dinheiro aqui agora. <risos> Esse se eu preciso tenho? Porque a gente nunca sabe a hora de dar um lance. Aqui, não, gosta assim. Nunca sabe a hora de fechar o negócio. <risos> gosta assim. É, lembra de não tocar, tá bom? Tá. Can't just finish away Those days the same Such a problem for you Baby, where is it That's should O que que houve? Hum? Vai viajar? Eu encostei meu pai na parede, Zu. Ele acabou me confessando tudo. Ah, graça. Não tô chateado. Muito pelo contrário, eu tô feliz que depois de uma vida inteira eu possa ver meu pai feliz, sorrindo e com vontade de viver. Isso graças a você. Sabe que quando você me contou parte dessa história, do seu passado, eu sempre quis que você encontrasse esse amor perdido. Eu só não imaginava que esse amor fosse o meu pai. Só você ver como a vida dá, dá volta pra tipo, pregar peça na gente, não é? é a vida. É, é, eu quero muito ver meu pai feliz, mas muito. Eu quero que você também seja. Nenhum dos dois tem culpa do que aconteceu, do reencontro. Mas eu não queria me sentir confortável sabendo que estou junto. Dormindo e transando com o grande amor da vida do meu pai. É muita loucura. Portanto, eu vim aqui respeitosamente dizer que o caminho para você, para o senhor Amélio, está totalmente livre. Diga, já se passaram 50 anos. O mundo mudou de lá para cá muito. Imagina, eu e seu pai não, não tem sentido mais. Eu vi nos olhos deles, eu consigo ver agora. Nesse instante, nos seus. O tempo passou, mas o amor de vocês permanece intacto. Não perde tempo não. A vida é muito curta. Já que foram quase 50 anos roubados de vocês, faz a diferença. Vivam o que parecia ser impossível de ser vivido há tempos atrás. Eu juro que vou ficar feliz demais. E você? Eu... Vou estar esperando a pessoa certa aparecer na hora certa. Te apresentar o Bento, só que ele foi ir com a mãe pra tomar a vacina, né? Mas não vai faltar oportunidade, eu juro. Certeza que não. Ah, eu quero muito que ele seja amigo do Miguelzinho. Sim, né? Porque eles são amorosos, eles são amorosos, são leais. Deixa, tu, deixa ele começar a crescer pra tu ver como eu tô falando a verdade. Eu tô com tanto amor pra dar pra essa criança que eu tô parecendo uma leoa lambendo a minha cria. Ah, eu só não quero que ninguém faça ele sofrer nesse mundo inteiro. Sabe que se a gente tivesse esse poder, tudo ia ser mais fácil, né, Clara? Mas, infelizmente, a gente não tem. Então, se serve um conselho, ama. Dá muito amor, sabe? Dá, dá amor, dá carinho, dá afeto, que ele vai te devolver da forma mais pura e intensa que existe. Mas agora, infelizmente, o tio Roger precisa ir buscar o campeão na escola. <risos> Mas a gente pode falar depois... Com certeza. E aí, sem falta, eu te apresento o Bento. Ó, oh, tio Roger tá aqui loucão pra conhecer esse guri. Clara, beijão, tá? Fica bem, fica com Deus. Um beijo. Ó, oh, dá meu beijo no Miguelzinho e não esquece de levar o Pirulito Perdido dele. Ele não me deixa esquecer. Tá bom? Até mais, fica bem. Tchau. Tá sendo ótima essa conversa com você, com outros pais, não tá? Ai, demais! Eu tô aprendendo tanta coisa! Um monte de coisa que eu nem sonhava, sabe? Isso vai ser bom demais pra criação, pro crescimento do Bento... Falando Bento, cadê? É? Ele ainda não chegou. Ó, eu liguei agora há pouco pra Vanessa, ela ainda tava no consultório. Gente, ela tá no consultório? Liga pra ela, tá demorando demais! Calma, eu liguei agora há pouco! Essa menina não foi embora com o meu neto, não. Não, não sequestrou o meu neto, não, hein? Ela também é mãe. Fica tranquila. Fico tranquila enquanto ele estiver aqui, ó, debaixo do meu olhar. Ah. ah. Ó, se você demorar, eu mesmo amigo, tá bom? Mãe, mãe, vai com calma. Eles podem ter parado pra algum lugar pra ela comer um lanchinho depois do médico. Não pode mais? Claro, se demorar eu vou ligar. Não precisa ligar. Olha só, quando ela fica assim comigo, eu não gosto. Também não fica assim com ela. Tá Tá bom? Vamos esperar. Promete? Tá bom, então. Ah, amiga, sei lá, sabe? Lá tem mais oportunidade, mais possibilidade, eu não sei. Mas e você, como é que tá? E o jogador de basquete, aspirante à modelete, vocês estão em banho-maria ainda? Ah, eu sei. E como sei, minha amiga? Eu tô conhecendo um carinha aí, tem poucos dias. E ele tá até pra chegar, demorando a Bessa inclusive. Claro que eu te aviso. A gente tem que marcar alguma coisa, nós quatro. Tá, tá bom. Você vai arrasar, você é linda. Maravilhosa, bonita, gostosa, tudo de bom. Beijo. Te amo, viu? Ei, demorei? Só um pouquinho. E aí, tudo certo? Então, Guga, quase tudo certo. Só falta convencer a fera a me deixar estudar em São Paulo, meu pai é tuvão, viu? Hum, eu sou muito mais. Bora lá, que eu vou conversar com ele. Só se prepara, porque ele tá atacado, viu? Sabe o que, que vai acontecer? O sogrão vai pirar no meu poder de persuasão. <risos> Pera aí, sogrão? Eu tô brincando com você, seu bobo. Mas assim, se você topar, eu topo. <risos> então... Vamos que no caminho eu te conto a minha opinião formada sobre isso. Hum, e como tá essa opinião aí? Estou pensando bem que é Opa, tudo bem? Desculpa, juro que tentei correr com as coisas, mas ah, você me ligou, mas... isso, que isso, Muito problema. eu tô acompanhado. Esse aqui é o Gabriel. Opa, e aí, Gabriel? Tudo bem? Tudo Tranquilo? O Júnior fala muito bem de você, oh, cara. E é isso no início eu fiquei um pouco enfimado, mas. Desculpa, peraí. Mas eu vi pelo papo que você do bem, você era um cara legal. Oh, imagina, que isso. Bondade do Júnior falar bem de mim. Ah, eu não teria por que falar mal de você. <risos> pois é, é verdade. Só um minuto, tá, gente? E aí, como é que tá? Tudo certo? Tá, tudo certo. E você, como é que tá? Tô bem também. Aqui ó, confere se tá tudo certinho. aí. E... tá? Tá tudo certinho sim. Beleza. Dá uma, que eu ia imaginar que um dia pra comprar o um equipamento que eu preciso, eu ia precisar disso aqui. Imagina gente. Senta tá aí, senta tá aí, senta tá aí. senta aí vontade. É muito tá bonita, Jardão. Ô, oh, que isso, obrigado. Você tá sozinho? Bondeira de sua. É, então, eu tô num relacionamento aí, ele tá morando comigo. Então... E vocês, como é que vocês estão? É, a gente cada um no seu quadrado, né? É, mas a gente tá misturando esse quadrado pra formar um só. Ah é? <risos> planos e planos apenas. Mas enfim, é, a gente vai indo, Jardel, que eu vou tentar finalizar essa compra hoje ainda. Por isso aqui agora eles não vão ter mais como me negar, né? Pô, oh, que bom. Não? Olha só, eu tô indo pro centro. Se vocês quiserem uma carona. Imagina, eu... não quero me incomodar, não. não. Imagina. Isso, amor. É o cara é seu ex, nenhum problema. Aceita a carona, vai. Pois é, aceita. Não custa nada. Vai me pegar só umas coisas que eu vou Tá, tá bom, já tá, peraí. Legal ele, né? é... Mas eu sou mais eu. Eu também sou mais você. Aliás, é por isso que eu tô contigo, né? Mas para de me constranger na frente do meu ex. Apesar de sermos ex, isso aqui tudo ainda é muito estranho pra mim. Eu adoro ver você com essa cara. Hum. Sossega! eu não acredito, você tá falando sério? Uhum. Hum. Ai, amigo, eu não tô acreditando que você, de novo, ia esconder uma coisa tão importante oh, da gente. Ô, oh, oh, maluca, não escondi nada também não, tá? Eu só queria falar com vocês quando fosse algo totalmente certo. Sim. Ah, a gente também não tá pegando uma criança pra agora, pra ontem, pra hoje, pra mês que vem. Só que a gente tá no processo. Ai estou tá me fazendo tão bem, tô tão feliz. Ai, amigo, parabéns. Você merece ser feliz, ser é muito feliz. Você não tem ideia, tá? Eu nem imagino como é que você vai ser pai agora. Olha, eu vou te falar, tá? Nem eu me imagino sendo pai. Não tem nem roupa, gente. <risos> Mas o que eu posso falar é, tá? Tá tão bem, tá radiante, feliz demais com isso. Uhum. Aí, gente eu nem acredito que nossa família tá crescendo. E quando eu digo família, né, porque eu considero vocês muito mais do que meus amigos. São meus irmãos. Uhum. Os amigos são a família que a gente escolhe. O presente que Deus nos deu. É, pois é. E olha que bacana. Pela primeira vez, nós quatro, em paz, feliz, ao mesmo tempo. Parece legal. Rafa, você não tá feliz? Parabéns, Zé. De verdade. Eu só tenho que voltar pro hospital, a Marina vai fazer alguma coisa com o Francisco e eu tenho que passar a noite lá com meu pai. Ah, ah não, Rafa. Vem com a gente. Pra gente comemorar, o ia vai ser papai. <risos> comemorar, não. Meu pai tá no leito de hospital, à beira da morte. Você quer que eu saia pra comemorar? Não, não calma aí, que... não. Pera aí, Rafa. Também não foi isso que ele quis dizer, calma. Não foi nesse é. sentido? Desculpa. E Rafa, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar que talvez pode ser o seu amor que tá segurando o seu pai aqui nessa vida? Mesmo diante de tanta dor, diante tudo, todo o sofrimento que essa doença causa? Oi, você tá querendo que eu faça o quê? Que eu vá no hospital e simplesmente desligo o aparelho, todos os aparelhos que estão fazendo meu pai ficar vivo? Amigo, calma. Respira. A gente só tá falando isso pro seu bem, você quer que a gente faça companhia para você no hospital? Ai. A gente vai para o hospital com você! Não gente, precisa não, vocês podem comemorar, tá? Vocês tem todos os motivos e devem fazer isso, tá? Davi conseguiu um emprego, o Jardel parou de ouvir vozes, foi promovido, o Ian e o Bruno vão ter filhos. Só eu mesmo tô perdendo alguém que eu amo, só eu. Já pararam para pensar nisso? Ai, calma, Rafa, calma. Você tá nervoso, amigo, você tá levando do um lado que não é assim. Calma, antigamente você tá ficando muito irritado Isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente tá aqui do seu lado, a gente tá com você. Se precisar, a gente vai pro hospital, a gente faz tudo. A, a, a nossa comemoração vai ser com você bem, tá bom? Calma. Entrega na mão de Deus. Deus sabe o que tem que fazer. Gente, me desculpa, tá? Me perdoe. Eu tô muito estressado, não tô conseguindo dormir. Eu não tô sabendo mais o que pensar. Eu tô desesperado. E meu pai que tá lá, eu não quero perder o meu pai. Calma. Ai, Rafa, olha... Não... Pode, você pode perder tudo, menos a esperança, é. tá? E no mais, nós estamos aqui com você. É. Já deu tudo certo. Para! Olha, tá chorando fica bonito. Para! Não faz isso. Não fica assim. Desculpa. Tá? Não precisa te de pedir desculpa. Hum. Gente, que calor! Se Paris é a Cidade de Luz, Rio de Janeiro o quê? Buraco do capeta? Pelo amor de Deus, gente! Cidade quente, meu Deus do céu! E aí, cadê esse Uber, táxi, seja lá, nave espacial? O que, que você arranjou pra gente, Monalisa? Pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa! Calma, Michele, ele tá vindo. É que os nossos fuso-horários são diferentes e ele se atrasou. Tem, tem que dar um desconto. Tá vendo? Nem pra pedir um táxi você serve. Olha aqui, não vem descontando em mim, não, tá? Tá cansada? Tá com fome? Tá estressadinha? Tá com calor? Aguenta! Foi é você quem quis voltar pro Brasil. Dona Lisa, a nossa colônia de férias acabou. Seja lá o que a gente tava vivendo, férias com ex, BBB, seja lá o que for, acabou, agora é aqui, vida real, aqui é agora, entendeu? Hum. Vidigal... Aí vou eu. De volta para minhas origens. Então tá, né? Voltando para suas origens só se for a pé, né? Cadê esse carro, Mona Lisa? Calma, aflição. Ele... O, o Caolho parou pra, pra comer um, um torresmo e já tá vindo. Ai... Caolho? É... Olha... E ele nem vai cobrar com você acredita? Ele só pediu pra eu ir na frente, pra ele dando uma conferida nas minhas pernocas. Ai, ah, isso não é maravilhoso, Michele? eu tô morrendo. Ai, eu tô... Te... Ai, ali, a luz, vindo do túnel, é Jesus, tenho certeza. O que, que, que é Jesus? É, é, é o farol do VLT, Michele. Você teve uns ataques em paz, solceira. Deixa eu morrer, eu morro, volto e te mato. Menina, é o Caolho, amigo das antigas, das quebradas. Some, Ai, some que sonseira. isso, kung fu panda? Eu, hein? Ó, fica aí tendo seu ataque, que eu vou esperar a Kombi do Caolho lá fora. Mas olha só, combi. não se preocupa não, que a linha amarela tá paradinha, tá, meu amor? Vai demorar, então, ó, fica na paz. Eu te aviso quando ele chegar. Eu tô cercada pela incompe... Ai... Incompetência. Eu mudo de país, volto, minhas artérias começam a entupir de novo. Ai, meu Deus. Ai, infarto. Chamu, Samu, gente. Samu, pelo amor de Deus. Ai. Minha puta solceira. Sério isso que você tá falando? Você tem que ouvir isso, sério? Tá sim, isso que você tá ouvindo. Sabe por quê? Oh. Porque olha só, aqui ninguém tem o direito de me julgar. Oh, Logo, Deus. você que beijou o Guga não falou pra ninguém. Nem agora tá querendo pagar de pai exemplar. A pai exemplar o cacete, vai começar. Foi o Guga que me beijou. E esse Deus não representou nada pra mim. Ué, também não representou nada pra mim, eu e o Júnior. Mas. Uh... Nando, presta atenção, sua louca! Você tá colocando o Júlio dentro da sua casa! Eu não tenho convívio hum. com o Guga! Sua casa, não. Casa do Jardel. Pois é. <risos> Agora pronto. Agora vai vir o garoto que namora um garoto de programa querer dar opinião aqui. Ai, meu Deus. Como é que é? É isso mesmo, Marcos. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Eu falei, Sim. mas o, o que acontece é que todo mundo aqui pensa isso. Só que eles não te falam. Gente, já chega, tá? Pelo amor de Deus, se for pra gente ficar aqui, um falando defeito do outro, eu vou embora. Pra mim não dá. Pera aí, Rafa, calma. Eu acho... acho que a gente se cedeu aqui um pouco, <risos> todo mundo. Ah, isso, sério, você achou? Porque isso é ultimamente é o que mais tá acontecendo, né? Toda vez que a gente tá junto, isso sempre acontece. Caraca! Boa noite, tá? Porra. Bom, pra mim a noite também já deu, tá? Eu tô indo nessa. Ian, o que o Nando falou é verdade? Marcos, agora, na altura do campeonato, você vai levar a sério o que Nando falou. A gente não pode levar o que Nando fala a sério. Não. Me responde aqui. Você acha que o Davi é garoto de programa? Marcos, olha só. Você não precisa de levar com esse lado a é sério. Não pensa desse jeito. Me responde, Ian. Ah, amigo, quando a gente costuma ouvir demais a história. Ele começa a se tornar verdadeira, né? Mas olha só! A gente não tem o direito de te julgar, de julgar o Davi, a gente não tem que falar nada! É... Tá bom! Tá bom! Era só isso que eu queria ouvir mesmo, tá? Para Tchau, com isso! Eu não <risos> tô acreditando nisso! Foi pra isso que eu saí de casa? É. Não chega nunca nessa cachoeira, é isso? Calma, tá chegando. Sim. Espera, vamos seguindo em frente que tá chegando. Então, tá. <risos> Vou até vamos. pegar um guia aqui. Ai, perdi. Não sei. Só sabe reclamar, né gente? No final vai valer a pena. <risos> Já deu, você é tão grande que eu tenho que espalhar muitas mãos pra fazer a massagem com você. Ah, é. Suas mãos são maravilhosas, eu tenho que aproveitar mais. Uhum, só as mãos? Não, bobo, tudo. Ah, é? É. Uhum. Olha só. Hum. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, vou parar com isso porque. Ah, tá. Fala. Fala com oh. o seu ex e traz a Mitch para passar o um final de semana com a gente você tem certeza? Sim. Então, sim. tá na hora de aprender a ser pai né ah, então tá, eu tava, eu não pedi isso antes porque eu tava esperando o seu tempo mas eu achei que vai ser legal ela conhecer você conhecer essa casa verdade então tá, o tempo chegou então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 O que houve? Tá chorando? Não dá, Bruno, não dá. Você viu a carinha dele? Meu Deus do céu! Eu não posso, eu não posso pegar amor, aquele príncipezinho, e depois eu saber que eu não posso levar ele pra minha casa. Isso chega a ser cruel, é maldoso. Que a gente não pode levar ele pra casa, Quem disse que Isso não vai ser ele. Bruno, você ouviu o que o assistente social falou, pra gente não criar expectativas. Não tem como, eu não posso, eu não consigo. Não. Vai ser ele. Como é, é que você sabe? sabe? Cara, quando, quando você tava abraçando ele, parece que Deus veio sussurrar no meu ouvido, que era ele. Eu, eu só sei. Vamos voltar pra lá, pai. Ele ainda nem entregou o presente. E o Marcos disse que ia pegar o carro. Ainda? Nossa, quando ele chegar aqui, a gente vai até ter ido embora, né? O não, não atendeu e nem respondeu as minhas chamadas. Ah, gente. não duvido nada que o Bruno deve ter ficado pelado e ele simplesmente esqueceu da gente. Vou pedir que não hein, Rafael? <risos> chega a ser uma afronta, hein? Se chega a ser uma afronta, tá? Não que não tenha acontecido, afinal de contas... Bruno ficou pelado, tentou me segurar, mas eu dei um hammer, hammer, hammer hum nele e joguei ele longe. Marido gostoso, pelado, é. tudo de bom, mas meus amigos, indispensável. A gente só tava esperando você chegar. Hum. Tá aí o Marcos, né, que vai chegar bem mais tarde. É, falei com ele. Inclusive foi por isso que eu não te atendi e nem respondi suas mensagens, né? E gente, vamos sentar ali para conversar um pouquinho? Aconteceu Rafael. aconteceu, Rafael, aconteceu. Eu não comi, tô morto de fome, deixei o marido em casa, pelado, de bunda pra cima, o que tá dentro da minha cueca tá saracuteando e eu não tô podendo. Ai, socorro, vem, senta. Gente, eu tenho idade para supor não. Gente, era pra gente estar feliz pelo Marcos. Mas o Marcos ia viajar pro Canadá ainda. Uai, qual o problema? Isso tem um problema? Ah, Rafael foi para Itália, voltou. Eu fui para Europa, Nando foi para Curicica, todo mundo voltou. lá Marcos vai pro Canadá e volta. É, a questão é que o Marcos sempre gostou de viajar, né? Vocês lembram quando ele ficou viajando com o Vitor? Ele pode muito bem ir dessa vez e não querer voltar. Isso é motivo de tristeza? Não é? Claro que não, Rafael! Gente, é liberdade. A pessoa. A pessoa pode ir, querer ir, vir, quando, como e pra onde quiser. Poxa, a gente tem que estar feliz pela conquista das pessoas. Outra coisa, gente, quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto? Marcos vai, a gente vai ficar aqui esperando ele voltar. Se ele não voltar, não vamos deixar de ser amigos por isso. É a fita, gente. Mas, gente, e será, que... será que a gente vai ser amigo pra sempre? Mas, que pergunta, né? Ah, gente... Mas pode acontecer, olha só, cada um ir para um lado, a vida seguir em diferentes rumos e no final talvez a gente se perca. Ai, se a amizade for verdadeira, Armando, mesmo se perdendo, um encontra o outro. O Marcos vai chegar e eu tenho uma ideia. Enquanto o Marcos não chega, por que a gente não dá, ó, uma voltinha aqui na nossa amiguinha, pra gente poder pensar, refletir. E quando a gente chegar lá em cima, a gente vai poder pensar muito. Aí quando o Marcos aparecer, ele conversa, ele explica, a gente ouve, apoia e tá tudo certo. Deixa ele falar no tempo dele. Que tal? Tá, eu posso até ir, mas se eu ficar com medo eu vou segurar a mão de vocês. <risos> ah, Rafael, tanto lugar pra segurar, vai segurar a mão? Segura aqui, ó. Segura ai, tá aqui, ai para, é maluco. Ai. Gente, peraí. Periga dessa de, de de roda gigante cair não, né, gente? Ó, alto desse jeito? Imagina. Só vocês pra me fazer entrar num negócio Ai, desse. Não é só o Marcos que tem medo de altura, não. Nando! Amor, curte a paisagem, meu bem. Pensa você lá em cima. Ou melhor, curte a companhia, porque olha quem vai estar do seu lado. As bonitas. Nando, olha, faz igual eu, tá? Não olha pra baixo em hipótese alguma, tá? O segredo é você não se tocar de onde você tá. Gente, aproveitando, eu queria muito agradecer vocês, tá? Se eu, eu me tirarem daquele hospital, eles iriam estar comigo todo o tempo. Eu nem sei o que seria de mim sem vocês me tirarem daquela realidade. Desiste do meu pai, sabe? De ver, de estar ali com todo o naquele é momento. Né? Ai, amigo, olha, fica tranquilo, sério. Eu tenho certeza que o seu pai vai sair dessa. Olha, eu prometi que eu não iria filosofar nessa cena, mas é impossível, gente. Olha onde a gente está. Isso faz a gente pensar que a vida ela é uma verdadeira roda gigante. Olha, a gente está aqui embaixo. Quando ela gira, a gente vai lá pra cima. Aí ela fica lá em cima, a gente fica totalmente parado, sem se mover. Mas, mesmo entre altos e baixos, a gente escolhe onde vai estar e como que vai estar. A gente tem que entender que nós somos os protagonistas da nossa história. isso já é suficiente. Ah, e a nossa história ia dar de tudo, né? O nosso filme ia ser um filme maravilhoso. Olha, tem de tudo. Tem drama, comédia, romance... É suspense, terror, pornô, é tudo. Amor, se fosse um filme, um filme da minha vida, seria proibido para menores. Olha, eu vou te falar, principalmente as minhas cenas com o Bruno, porque ali amor, a ebulição é grande. Tem que ali tudo é grande. Aqui também, né? Que eu também não fico. Enfim, né, gente? Ó, transcende. Vambora. A gente tava pensando nas coisas, sabe? A gente, cada dia que passa a gente tá envelhecendo, mas é a vida, né? é o processo da vida, a gente nasce, cresce, tenta voltar a ser criança de novo, paga boletos, envelhece e depois parte. Eu não vou envelhecer não, Rafael. Eu não vou envelhecer um ano, amor, não vou. Sabe por quê? Porque eu vou dormir no formal, vou ficar de molho, ó. Até aqui no formal, dentro da banheira, entendeu? Eu vou aplicar colágeno e potox na veia aqui, ó. Eu vou esticar tanto a minha cara, que se tiver que tirar, eu tiro o pele do testículo. É enrugado, mas a gente estica. Tô nem aí. Mas a verdade, gente, aqui é Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né? Que eu acho que a gente deveria parar, apreciar a paisagem e agradecer. Principalmente pelas pessoas que nós temos ao nosso lado. Eu tenho vocês, tenho a minha família Isso já é motivo de agradecer Principalmente quando já estivermos lá em cima Gente, não do filosofando Gostei, hein? <risos> não, Mas por isso que eu agradeço, sabe? Pelos dias que tivemos Pelos que estamos tendo Pelos que virão Meu pai não UTI fraquinho Mas ainda tenho ele nessa vida Gente... Obrigado, tá. Obrigado por me fazerem forte no momento em que eu mais me vi sendo fraco. Então, obrigado a nós e por nós. Olha e vou falar pra vocês, hein, se preparem. Haja coração e haja emoção pra tanta coisa que a gente ainda vai viver. Pensando assim, a gente não devia estar na roda gigante não, tá? A gente devia mesmo era ir pra uma montanha russa, pra poder sobe, desce, vira de cabeça pra baixo e loop, e tudo. Ai, porque nada é melhor do que adrenalina na nossa vida. E adrenalina é uma coisa que não vai faltar. Mas eu sim, eu tenho medo de montanha russa. Mas eu até entraria num carrinho. Se vocês fossem meus três. Então, pra sempre? Pra sempre. Até depois de sempre. Eu amo tudo que nossa amizade construiu, então, eu quero nos você. Então só quero dizer mais uma vez, eu amo muito pra vocês e... Então vamos indo, porque Marco já mandou mensagem. Atrasado, como sempre, mas vai chegar. E a gente vai tá mandar mensagem pra ele lá de cima. A gente vai dar fotos lindíssimas. E ó, gente, sério, viu? Sem tristeza nenhuma, tá? Porque. Até mesmo que o um amigo não esteja aqui pra encerrar um capítulo, não quer dizer que ele não marcou a nossa história, Vamos embora? Vamos embora. It's the start of us waking up, come on